Meu pai e a carroça Certa manhã, meu pai muito sábio me convidou a dar um passeio no bosque e eu aceitei com prazer. Ele se deteve numa clareira e depois de um pequeno silêncio me perguntou Além do cantar dos pássaros, você está ouvindo mais alguma coisa? Apurei os ouvidos alguns segundos e respondi Estou ouvindo o barulho de carroça. Isso mesmo, é uma carroça vazia. Curioso, lhe perguntei como o senhor sabe que a carroça está vazia, se ainda não a vimos? Ora, respondeu ele, é muito fácil saber se uma carroça está vazia por causa do barulho. Quanto mais vazia a carroça, maior é o barulho que ela faz. Me tornei adulto e até hoje, quando vejo uma pessoa falando demais, tratando o próximo com grossura, prepotente, interrompendo a conversa dos outros, ou querendo demonstrar que é a dona da verdade, tenho a impressão de ouvir a voz do meu pai dizendo... Quanto mais vazia a carroça, maior é o barulho que ela faz. Lido por Felipe Braçuca.